Tenho a grata satisfação de apresentar mais um lançamento de um livro. Dessa vez, o título é Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria e está sendo publicado pela Mundo Cristão. Bom, o ano 2020 foi um ano atípico para o mundo todo e de uma mudança completa na minha agenda e eu pude me dedicar muito mais ao estudo e à escrita. Então, só em 2020, eu escrevi quatro livros Nesse momento, estou trabalhando em outros dois. Então, essa é a razão né, de, depois de um tempo, estarmos já apresentando vários lançamentos. Estou é, é muito empolgado com a mensagem desse livro, como Deus transforma a tristeza em alegria. Primeiro, porque ele apresenta uma macrovisão bíblica e teológica do assunto do sofrimento, das lágrimas e de um Deus que, como diz a escritura, transforma a tristeza em alegria, de um evangelho que é um evangelho de consolo. Nós cobrimos muitos ângulos e perspectivas diferentes do assunto, trazendo uma visão, né, que eu acredito não só equilibrada, mas é como se é, a gente tivesse conseguido montar um quebra-cabeça com é, é, é, explicações e um entendimento abrangente do assunto. Acredito que esse livro é uma ferramenta para abençoar não apenas os cristãos no momento difícil, no momento de crise, mas que pode ser inclusive uma ferramenta evangelística. Por conta disso, estou encorajando as pessoas. Né, todos aqueles que podem, que adquiram mais do que um exemplar para presentear alguém. E para facilitar aqueles que querem nos ajudar a comunicar a mensagem, né, quando você adquire o livro lá na nossa loja é, é, do orvalho.com, automaticamente, a partir do momento que você inclui um segundo exemplar desse livro, né, um desconto de 20% será é, é, computado automaticamente. O desconto não aumenta com a quantidade de livro, mas a partir do segundo está lá como um incentivo. Um outro benefício para todos aqueles que adquirirem o livro é que eu gravei um curso com o conteúdo do livro em nove aulas e nós estamos disponibilizando isso no formato né, de, de, de um curso online com vídeo aulas e dentro do livro, para todos aqueles comprarem, já haverá um cupom para que você tenha 100% de desconto, ou seja, acesso gratuito ao curso. Uma outra ferramenta para que você possa acessar, meditar e refletir nessas verdades poderosas e transformadoras. Eu tenho certeza que essa mensagem será um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Não apenas por conta dessa é, é, compreensão bíblica em termos de doutrina, mas pela forma como isso desperta a fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Uma das declarações sobre esse assunto de tristeza e alegria, lá no livro dos Salmos, é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que ao final de toda a noite e a cada amanhecer, tudo zerou e as pessoas não têm mais que lidar com as lágrimas. Eu acredito que esse texto é simbólico. Né? A palavra de Deus apresenta a ideia de luz como de revelação, mas de trevas como a falta dela, de ignorância. Ou seja, a dor, o choro e as lágrimas prevalecem no ambiente de falta de entendimento mas é a revelação, a iluminação da palavra né, pelo Espírito Santo, pela instrução, que provoca em nós a reação de fé e que nos leva a experimentar a intervenção de Deus. Se permita ser abençoado pelo conteúdo desse livro e talvez, quem sabe, abençoar outras pessoas também.